Esta pandemia em que estamos tirou muitos empregos e diminuiu drasticamente a renda de muitas famílias no mundo inteiro. Você quer dar a volta por cima, construindo um lucrativo negócio de comércio eletrônico? Já saiba que você não precisará investir em estoque próprio. Então clique no link logo abaixo, na descrição deste vídeo, para saber como fazer isso. Startup israelense que planeja lançar uma impressora 3D para produzir bifes. É isso, viu? Bifes. É imprimir bife A, ba a base de plantas já no ano que vem. É isso. É isso mesmo. Então, peraí, agora, por exemplo, no Edi 51, eu posso virar e falar assim: a oh, gente, peraí, vou dar um Ctrl P aqui para imprimir o meu bife do almoço. Estou com fome, você uh, já imprime. Esperem as imagens. Oh, olha, olha, já imagens. começaram a girar. bom gente, então... que loucura isso. Essa startup, ela tem sede ao sul de Tel Aviv. Ela vai testar inicialmente esse bife então em restaurantes de luxo este ano, antes de lançar as impressoras 3D em escala industrial para distribuidores de carne em 2021. O, o branco é gordura? O branco é gordura. Gente, que loucura isso. Eu, pelo cara. que eu vi, é gordura, né? Posso estar errado. Não, esse é... não é um impresso, não é possível. Nossa, esse é o bife impresso, parece, parece carne de verdade, olha isso. <risos> é levemente nojento, né? Mas vamos continuar. <risos> Desculpa. Bom, o CEO da empresa ele diz que essa impressora ela é necessária para você conseguir imitar a estrutura do músculo do animal e que essas máquinas elas vão poder imprimir 20 quilos de carne por hora e centenas de quilos, isso é ao longo do, do, do tempo, se foi realmente implementada. Bom, lembrando que esse CEO ainda defende que produzindo dessa forma você consegue proteger o meio ambiente e também os animais. A pergunta é, vocês topariam? Não, claro, facilmente. Sabe que eu fiquei na dúvida eu adoro uma coisa da qualidade da carne, né? Será que eles vão conseguir. Gui, será que... Como gosto, que vai ser? É, ela é uma carne de... Os nutrientes, né? A base vegetal, né? Bom, é bom, importante a gente ah, lembrar é a base também. Vegetal. é o que a gente tem, alguns especialistas comentando essa situação, é que se a textura pode ser resolvida com essa impressora 3D, a gente ainda não tem a questão do gosto. Sim. Né? Essa ainda não tá sendo 100%... É, digamos, Deve ser uma maravilha, né? <risos> pois é, quase não é importante o gosto, né? Exatamente. É, ali, realmente era gordura ali, ó. Branco, era gordura, Era gordura né? é, ali. É. Músculo, gordura e sangue, tá separadinho ali. Bom, que Pablo, delícia, obrigado. É. Agenda. Obrigado mesmo. A gente acabaram de avisar a gente aqui que a gente tem sete minutos é para encerrar aí. o live. A gente poderia ficar em sete minutos facilmente falando sobre a impressora de carro mas infelizmente não dá. É obrigado, meu Fabrício. Obrigado.